E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui no vídeo um pouquinho diferente Porque é o seguinte, como vocês sabem o meu canal está completando 4 meses de existência Sim, eu acho que todo mundo sabe disso, você que está assistindo esse vídeo, você é inscrito no canal Então é, eu queria fazer um especial aqui para vocês que é um responder nos comentários Sim, eu vou responder os comentários que vocês fizeram pra mim ao longo desses quatro meses Então vamos ver como ficou Essa linda coisa bonita e feiosa E eu vou deixar aqui Uma gameplayzinha de Minecraft Porque o canal é de Minecraft Então bora pro vídeo Música E bom, a gente já começa essa coisa frenética com duas pessoas perguntando se eu tenho Skype e pedindo um Skype, logicamente. Bom, eu tenho um Skype sim, assim como eu tenho um Twitter e uma página no Facebook do canal. Então, eu vou deixar aqui o Skype aparecendo aqui na tela e eu sempre deixo o Skype aqui na descrição. Então, caso você queira ver meu Skype, é só você clicar para ver. Fica à vontade. E bom, temos o um terceiro cidadão aqui falando que minha voz é fina. Eu só gravo gameplay pro youtube de Minecraft. E bom, o nosso quarto comentário de hoje De ouro, aliás Foi esse aqui Que voz irritante, velho. Nas, vou tomar um de pirona aqui Silk Mas vou deixar o meu like para ajudar muito Valeu <tos> Ok, cara, eu tô feliz porque o cara deixou o like no vídeo pelo menos Mas minha voz é irritante, cara O Renan Game comentou assim: Oi. E o Artício 13123 um, comentou assim: Cadê Forever mapa? Era pra tá Hoje espero realmente que vocês tenham gostado. Porque isso aqui deu um trabalhão. Eu vou estar tá deixando nesse exato momento uma imagem aqui da, da edição aqui no Sony Vegas para você ver quanto demorou. Eu sei que é pouco, mas dá muito trabalho. Eu demorei umas 3 horas para fazer. Então eu tô contando realmente com o seu like. Deixa o um like aí, porque isso aí me ajuda bastante. E se inscreva caso você seja novo para não perder mais nenhum tipo de vídeo como esse aqui, ó. Mano, aqui. Mano, na moral, eu vou, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Fly. Fly. Então se inscreva aí pra você não perder mais um vídeo aí que eu postei, como esse aqui! E caso você não assistiu o último vídeo que eu ensino como fazer escudos personalizados, clica aí e. Falou! Te vejo no próximo vídeo. <risos>